E aí pessoal, tranquilo? Eu achei interessante trazer questões também de vestibulares, para vocês entenderem como os números complexos são cobrados nesses processos seletivos, tá? Então, estou trazendo questões de concursos públicos e agora também de vestibulares. Para vocês entenderem bem essa parte que vai até os números é, os números complexos, né? os conjugados dos números complexos, beleza pessoal? Então a gente vai, eu vou trazer para vocês aí diversos exercícios de toda a playlist que a gente estudou, todos os assuntos que a gente estudou até agora sobre os números complexos, beleza? Então é isso. Se você tem alguma dúvida deixa aí nos comentários. Se está gostando deixa aí nos comentários e se não gostou também deixa aí nos comentários. A ideia é sempre trazer é, é, é a maior quantidade possível aí de é, assuntos para vocês, tá bom? Então, é isso que eu tenho para hoje. Espero que vocês gostem, curta o vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e a gente se vê já já. Fica aí. Bom, pessoal, essa é questãozinha aqui é da Universidade Estadual do Ceará. E diz o seguinte, se i é um número complexo cujo quadrado é igual a menos 1, então, o valor de 5 vezes i elevado a 227 mais i elevado a 6 menos i elevado a 13 é igual a... Pessoal, a gente já viu esse tipo de questão. Tá? Basta a gente pegar o expoente, ó, tem uma potência muito grande aqui. Eu pego o expoente e divido por 4. A gente viu que o i elevado a 227 é a mesma coisa que o i elevado ao resto da divisão de 227 por 4. Não foi isso que a gente viu? Então, ó, 227 dividido por 4, isso aqui ó, é, vai ser 22 por 4 é igual a 5, 5 vezes 4 é 20, resto 2, desce o 7. 27 aqui, pessoal, vai dar 6, né? porque 7 dá 28, então 6, 24, o resto é 3. Então, ó, esse resto aqui é 3, então vou até apagar aqui, ó, i elevado a 227 é igual a i elevado a a 3, tá, pessoal? i elevado a 3, a gente sabe que é i elevado a 2, ó, olha só como é, fica rápido essa nossa conta, vezes i, i elevado a 2 é menos 1, tá? Então, ficar menos i, olha só, então, menos i é o nosso resultado para i elevado a 227. i elevado a 6, pessoal, o resto, aqui se a gente vai dividir por 4, o resto vai ser 2. Concorda comigo? Se você pegar o 6 e dividir por 4, você vai ter como um quociente 1, 1 vezes 4 é 4, o resto aqui vai ser igual 2, concordam? Então, ó i elevado a 6, então vou colocar aqui, ó i elevado a 6 é igual a i elevado a 2, que é menos 1, um, é igual a i elevado a 2, que é o resto aqui, que vai ser igual a menos 1, um. tranquilo? Por final aqui, ó, i elevado a 13, vai dar quanto? Se você dividir por 4, o resto vai ser igual a 1, né? Então, é, e vai ser a mesma coisa que i elevado a 1, que é o próprio i. Então, ele está querendo fazer o seguinte. Ele está querendo 5 multiplicado por i elevado a 227, que é menos i. Então, ó, resolvendo aqui, eu vou ficar com 5 vezes menos i, mais, pessoal, i elevado a 6, que é menos 1. E ali, ó, menos o i elevado a 13, que é... i elevado a 13 é menos i. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos... O i, no caso, já é positivo aqui, né? Com esse mesmo vai ficar negativo. Então, eu tenho aqui, ó, menos 5i, tá? Menos 1, menos i, pessoal. Ou seja, isso aqui vai ser igual a menos 6i. já estou olhando para o gabarito ali, ó. Menos 1, tá? Eu sempre deixo o gabarito aqui marcado para você. Por quê? Porque para você ficar mais ativo no processo aqui, então tente sempre resolver a questão veja se vai dar no gabarito, se deu show de bola tá? Ah, pode até assistir porque pode ser que eu traga aqui uma, uma solução diferente da sua se você errou também né? dê uma olhada para ver onde foi o erro tá bom? então eu sempre deixo aqui o gabarito para vocês, para vocês tentarem resolver as questões aí, fica aí pessoal que a gente vai ter mais uma questão olha aí, mais uma questão da Universidade Estadual do Ceará né? tem muitas questões boas Boas aí nessa universidade Então olha só, esse, esse desenho aqui foi o que formei para facilitar a nossa vida é, E é interessante a gente desenhar para enxergar o que tá, o problema está pedindo Ele fala aqui, ó, no plano complexo, o número Z que é igual a 2 menos 3i Então ó, 2 parte real menos 3i parte imaginária Então ó, pessoal, o ponto estaria aqui, o ponto Z Beleza? O Z estaria aqui é o centro de um quadrado e w, que é 5 menos 5i, ó, 5 menos 5i vai estar tá mais ou menos aqui, ó, tá? Isso aqui é o w. Ele é um de seus vértices. É isso que o programa fala. O vértice do quadrado não consecutivo a w é é um número complexo. Então olha só, isso aqui é o centro de um quadrado e o w é o vértice desse quadrado, é um dos vértices desse quadrado. Então, não sei se o desenho vai ficar muito bom aqui, mas só para você tentar entender o que eu estou querendo trazer aqui para você. Olha só, vamos imaginar que o W isso aqui fosse um quadrado. é, Vamos imaginar que isso aqui fosse um quadrado, pessoal. E Z estivesse bem no centro ali. tá? É, fiz um esboço bem rápido aqui, apenas para você entender. O Z está no centro do quadrado e W é um dos vértices. E ele quer o vértice do, do, do quadrado não consecutivo a W. Esse aqui é um vértice consecutivo. A consecutiva que está ao lado ali, ó. e o, esse vértice aqui também está consecutiva a W. Ou seja, ele quer esse carinha aqui, pessoal. Ah, ele quer esse carinha aqui. Como é que a gente pode resolver é, esse problema? Olha só, isso aqui a gente poderia utilizar a nossa amiga, né geometria analítica, a nosso favor. Tá? Como é que a gente faz isso? Observe que isso aqui é o centro, Z é o centro. Então, olhando para um dos lados do quadrado, você deve concordar comigo que se aqui é o centro, isso aqui está na metade do caminho aqui, ó. Está na metade do caminho, tá? entre 5 e o valor aqui que eu quero descobrir. Eu quero descobrir esse x. E eu quero descobrir, É porque esse ponto aqui ó, ele tem um valor em x, valor real, e um valor imaginário, que está aí aqui. Ó. Eu vou colocar aqui como y, tá? a parte imaginária. Eu quero saber o x e o y. Ou melhor, né? a gente utiliza bastante aqui. Ó. Eu poderia aqui colocar o a. Esse a aqui tem um correspondente imaginário aqui, que a gente chama de b. Não é isso? Ó, aqui estaria o B. Então, eu quero saber quem é A e B. Então, esse número aqui que eu estou querendo descobrir, ele tem essa cara aqui. Ó, A e B vezes I. É isso que eu quero saber quem é ele. Tá, pessoal? Eu preciso descobrir isso aqui. Então, não sei se vocês concordam comigo que se Z está na metade do caminho, Z está entre A e 5, que é o 2. Né? Então, ó, ponto médio. Lembra disso aí, pessoal? Eu sei que A mais 5 dividido por 2, ou seja, ponto médio, tem que ser o valor que está na metade, que é o próprio 2 aqui, ó. É o 2, tá? Então, A mais 5 tem que ser igual a 4. E o A, pessoal, tem que ser igual a menos 1. Olha só que maravilha. Com B, na mesma forma, vou fazer da mesma forma. O B aqui, ó, para descobrir o B, né? Como é que eu faria para descobrir o B? Observe que entre menos 5 e B, o menos 3 está na metade também. Porque ele é um dos vértices aqui, melhor... Ele, ele é a ordenada né, do nosso do centro do quadrado aqui. Então, ele está no meio do caminho entre B e menos 5. Ou seja, pessoal, olha só. B somado ali com menos 5 e dividido por 2 tem que ser igual a menos 3. Tá? Porque menos 3 está na metade do caminho, um ponto médio. Né? Então, eu tenho aqui, aqui B menos 5 é igual a menos 6. Né? Então, aqui, ó, pessoal, B vai ser igual a 5, vai positivo. Então, fica menos 1. Então, encontrei meu número complexo aqui, ó, porque eu já tenho a parte real, que é menos 1. E eu tenho a parte imaginária, o B, ali, que também é menos 1 vezes i. Então, essa é a cara do número complexo que estaria aqui, no vértice oposto a W. Tranquilo aí? Fácil ou não? Beleza, pessoal. Então, observe que a gente precisa ter essa essa gama aí de conhecimentos a geometria analítica ajudou a gente aqui existir aí, você pode encontrar outras formas de, de se resolver esse problema, né, um problema aqui, é, eu não sei se, se seria uma saída interessante, tente multiplicar o W por I, né porque chegaria aqui em 90 graus, depois por i de novo, enfim, tá? A gente poderia encontrar aqui outras formas de se resolver esse problema. Então, é interessante a gente tentar descobrir outras formas aqui, porque né, isso vai ajudar a gente. Observe que daqui até aqui a gente tem 180 graus. Então, multiplicando por i, por i de novo, acredito que a gente encontraria aí um resultado né, interessante que poderia ajudar você. Tente aí e deixe nos comentários. É, qual foi a forma que você encontrou é, para resolver esse problema? Porque isso é importante, né? Tentar ensinar alguém é, melhora e muito o seu processo de aprendizado. Beleza, pessoal? Fica aí que tem mais. Olá, Universidade de Passo Fundo. Pessoal, o número complexo Z, tá? ele fala que Z é um número complexo. Tal tá que? 5 vezes Z mais o conjugado de Z igual a 12 mais 16i. É igual a. Então ele está querendo saber quem é Z. Pessoal, toda vez que não é informado aí o número complexo, aparecem muitas equações desse tipo aqui, tá? e ele diz que apenas Z é o número complexo. Tente dar nome aos bois. Então, a parte real de Z é A, e a parte imaginária de Z é B. Tá? B vezes I. A parte imaginária é B, e a parte real é igual a A. Tá? Ou pode ser X e Y, tanto faz. Mas tente dar nome aos bois. Tá? Por quê? Porque ó, a partir disso a gente consegue comparar para um os número um, números complexos serem iguais, a parte real tem que ser igual e a parte imaginária dos dois precisam ser iguais. Senão, esses números não são iguais. Tá? Então, aqui eu tenho que 5 ó, vezes Z... Quem é Z? Eu já falei ali ó, que é A mais B vezes I, porque eu preciso encontrar a parte real e a parte imaginária. Esse é o nosso objetivo. E aqui já está o gabarito. Ó, eu tentei fazer sozinho. Isso aqui mais o conjugado dele... Quem é o conjugado de Z, pessoal? O conjugado de Z... É a parte encontrar né, o oposto da parte imaginária. Ó, tá? Então, é o oposto da parte imaginária. É o número complexo completo, só que a parte imaginária é o oposto. Tá? Então, mais o oposto, ó, A menos B vezes I. Isso aqui, pessoal, é igual a 12 mais 16 vezes I. Tá? Então, eu tenho aqui que 5A mais 5B vezes I, lembrando, mais a menos bi isso aqui, pessoal, vai ser igual a 12 mais 16i tá? então aqui está o nosso problema ó. então observe que eu tenho aqui a parte real é 6a então estou pegando a parte real com parte real lembrando que a é a parte real, não é isso? e, ó, 5b menos bi, então vai ficar menos 4bi não é isso? e isso aqui é igual a 12 mais 16i, pessoal para um número complexo ser igual ao outro, tá? a parte real de um tem que ser igual à parte real de outro. E a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária de outro. Tá? Então, quanto é que A tem que ser aqui para ser igual a 12? Ó, a tem que ser igual a 2. Né? Basta fazer, montar essa equação aqui bem simples. Ó. 6 vezes A, eu quero que seja igual a 12. Então, A tem que ser igual a 2. Tá? Passo o 6 dividindo ali. Não é isso? Outra coisa... O menos 4B tem que ser igual a 16. Então, quem poderia ser o, o, o B aqui? Ó? Bom, eu tenho que B teria aqui, pessoal, 16. Né? Na realidade, seria até mais 4 aqui. né? Agora, eu estava olhando aqui. Aqui seria 4 positivo. tá? Então, por consequência, aqui vai ser 4 positivo. tá? Então, ó, B seria igual a 4. Então, aqui ó, estaria o nosso gabarito. Encontrei o número complexo que eu estava buscando. Z é quem, pessoal? 2 mais 4i. tá? Que é exatamente o que consta aqui no gabarito. E aí, pessoal? Estão gostando? Curta o vídeo aí e se inscreva no canal. Fica aí que tem mais questões. Vamos lá. Olha lá a nossa penúltima questão. A questão que caiu na FUVEST. Determine os números complexos Z mais, é o conjugado de Z, que é igual a 4, e Z vezes o conjugado de Z, que é igual a 13. Em que Z, é, com esse traço em cima, é o conjugado de Z, pessoal. Tá bom? Então, olha só. É, determine o um número complexo, na realidade, né? Seria, no caso, Z, o seu conjugado. Então, ou os números complexos. Vocês estão vendo aqui que no gabarito tem dois números, 2 mais 3i e 2 menos 3i. Tentem encontrar aí, vamos ver se vocês conseguem. Eu tenho certeza que conseguem, se vocês assistiram as nossas aulas. Aí vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo resolver isso aqui. Pessoal, Z, ó... A gente já sabe que é o a mais bi. Eu preciso saber quem é a parte real e eu preciso saber quem é a parte imaginária. Tá? Só trabalhando com z fica meio complicado a gente descobrir. E o conjugado de z, a gente sabe que é a menos b vezes z. Então, ó, vamos montar essas, essas equações aqui para ver o que, é que vai dar. Né? Então, eu tenho que a mais bi, ó, a mais bi, mais o seu conjugado, ou seja, mais a menos BI é igual a quanto? Pessoal? É igual a 4. Primeira equação que eu montei. Ó. Ó, coisa tranquila aqui. ó. Já eliminei. Ó. Então, eu tenho que 2A é igual a 4. Ou seja, A é igual a 2. Então, já tenho o valor de A do meu número complexo. A é igual a 2. Quem é B, pessoal? Bom, vamos montar a segunda equação aqui e ver o que vai dar. Ó, Eu estou dizendo que Z, que é A mais BI vezes o seu conjugado, que é A menos BI, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 13. Como é que a gente faz isso? Produto da soma pela diferença, os produtos notáveis nos ajudando. Então, o quadrado, quadrado do primeiro, que é o A, é isso, menos o quadrado do segundo, pessoal. BI ao quadrado, ao quadrado do segundo. Isso é igual a 13. Beleza? Então, organizando aqui, eu teria que A ao quadrado menos ó, B ao quadrado, Tá? B vezes I² é B² vezes I², isso é igual a 13. Tá? Organizando aqui nosso cálculo, I² é igual a menos 1, então ficaria mais B², concorda? Então, eu tenho aqui A² mais B² é igual a 13. Então, aqui eu já tenho ó, um sisteminha, uma equação com duas incógnitas, que eu já sei o valor de A, porque o A é igual a 2. Então, ó, 2 elevado a 2 é igual a 4, vou fazer aqui, ó, 4 mais b elevado a 2. Estou resolvendo isso aqui, ó, pessoal. 4 mais b ao quadrado é igual a 13. Passando 4 para lá, 13 menos 4 é igual a 9. Né? Então, eu tenho que b ao quadrado é igual a 9. Ou seja, b é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, b é igual a mais ou menos 3. Olha só que maravilha. Então, Organizando aqui, o nosso número complexo pode ser 2... Com positivo ali 3, é isso que é o 3 i eu posso também ter o um número complexo 2 com a parte negativa aqui ó, que é o menos 3 ó, menos 3 i então eu tenho aqui dois números complexos e o enunciado da questão já deu uma pista para gente, gente, determine os números complexos, então a gente encontrou até dois números complexos aqui, beleza pessoal, vamos lá que agora a gente vai para a última questão, fica aí, questãozinha da Mackenzie, olha só. Seja o um número complexo Z, então tem a divisão entre dois números complexos. Então, Z elevado a 1980 vale, pessoal, primeiro, a gente precisa saber quem é Z. E Z aqui está dizendo que é a divisão entre dois números complexos. Então, vamos fazer essa divisão. A gente sabe que para encontrar a divisão, né, utilizamos ali a ideia do conjugado. Né? Eu vou multiplicar aqui, ó, tanto o numerador pelo conjugado, é tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado de quem? do denominador tá? então ó, 1 menos i então isso aqui vai dar quanto pessoal? Ó, eu tenho essa multiplicação aqui que vai ser 1 vezes 1 na tá? propriedade distributiva 1 vezes menos i que é igual a menos i menos i vezes 1 que é igual a menos i também e menos i vezes menos i que é igual a mais i ao quadrado dividido por quem pessoal? produto da soma pela diferença quadrado do primeiro que é 1 menos o quadrado do segundo, que é i elevado a 2. Então, resolvendo isso aqui, i ao quadrado é menos 1. Concordam comigo? Menos 1 com 1 positivo vai ser zero. Então, eu tenho aqui ó, menos 2i, que é menos i com menos i. E aqui eu vou ter quanto, pessoal? Ó, aqui eu vou ter mais 1, né? Porque menos menos 1 é igual a mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, ó, resolvendo aqui, ó, eu tenho menos i, porque eu posso simplificar o 2 com 2. Sobrou menos i. Com isso... Ele quer saber quem é z elevado a 1980. Então, eu tenho menos i aqui. Ó. Então, quer saber menos i elevado a 1980. tá? Lembrando que z é menos i. Tranquilo, pessoal? Então, ó, menos i elevado a 1980, a gente sabe que é menos 1. Poderia até fazer assim, ó, menos 1 para facilitar. Ó, porque o menos i não é menos 1 vezes i? Então, menos 1 elevado a 1980 vezes o i elevado a 1980, tá? O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei o menos 1 e multipliquei por i. Então, a gente já sabe que a propriedade da potenciação, eu pego os dois fatores, cada fator, e eleva ao expoente ali, posso fazer isso. Isso aqui vai ser positivo, já que o expoente é par. Então, isso aqui já era, vai ficar um número positivo, vai ficar igual a 1, né? E elevado a 1980, a gente já viu que é a mesma coisa tá? que o i elevado ao resto da divisão de 1980, por 4. Pessoal, não precisava nem fazer a divisão aqui. Ó. Por quê? Porque 1980 é um múltiplo de 4. Né? Por isso que é interessante a gente entender, é, estudar os critérios de divisibilidade. E a gente sabe que quando os dois últimos algarismos de um número é um múltiplo é, de 4, tá? então, isso aqui, é um... todo o número vai ser divisível por 4. Então, o resto vai ser zero. Então, o resto aqui ó, vai ser igual a zero. E elevado a zero, a gente sabe que é igual a 1. Beleza, pessoal? Então, vejam bem, né? vejam só como pode ser cobrado aí, é, o número complexo. Eu trabalhei com, até o conjugado aqui com vocês, mas para vocês entenderem como pode ser cobrado aí, ou cobrados esses assuntos nas provas de vestibulares. Tá? Eu ainda vou trazer mais questões abordando outros assuntos que a gente já viu tá? dos números complexos que a gente aprendeu. Tranquilo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Então, aproveitem aí para curtir o vídeo e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Valeu!